Vou ir para o control, esperar um segundo no meio, que pode ser um pouco menos preocupante. Vamos lá, vamos ver. Play.